Olá a todos, sejam é bem vindos ao canal Dark Gamer, eu sou o Dark. Estou trazendo mais um vídeo de Warframe. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que são inscritos no canal Dark Gamer. Nós conseguimos alcançar 60, 600 inscritos, não 60, 600 inscritos, ok? É uma meta alcançada. Vamos tentar alcançar a meta de 1700, primeiro 700 inscritos, é aqui. Claro. Vamos aumentar a nossa meta de inscritos, pessoal. Então eu conto com a vossa ajuda. O canal aqui atinge é uma meta muito boa. Pessoal, como vocês sabem, está a chegar o Limbo Prime e com ele vem a Pyrena Prime, eu tinha já feito a build da Pyrena Prime para fazer aqui no canal, mas eu fiquei com periça de trazer a build dela, porque é uma arma normal, uma arma Secundária e praticamente acho que poucos jogadores usam essa arma. Mas pronto, eu tenho ela, eu gosto de usar muito essa arma porque é muito boa. Ok, então eu decidi trazer a build já que a Prime está a chegar. Então decidi trazer a build anormal. Eu não vou eu praticamente tenho seis 6 formas nessa build. Essa build leva 6 formas, ok pessoal. É uma build feita ao meu gosto. Eu espero também que vocês possam gostar. Caso não gostar da build e ver um modo aí que vocês não chamam atenção pessoal. Que não for do vosso gosto. Deixa na descrição do vídeo. Um modo que se aconselha. Para que eu possa alterar, diz o modo que eu tenho que alterar e diga o modo que eu tenho que pôr no lugar deste modo, ok? Então, vamos conhecer aqui a build em primeiro lugar. upgrade Ok pessoal, nós aqui temos o Arden Strike 220 damage, Arden Pike, Pack, acho que se assim diz, mais 200 de damage, ok? Mais Barrel a 120 de multiple shot. Left, and, left at the torrent uh, mais 60% de fire rate, mais 60% de multishot uh, com mais 60% de electric mais 120% de slash uh, dragon target, target cracker uh, mais, mais 100% de, damage, de critical damage pessoal como vocês podem ver eu não tenho esse modo uh, no R10 só falta um pontinho, então não faz muita às vezes faz diferença não está o par de todo, ok, peço desculpa o, Pyron é mais de 90% de toxina. Pessoal, nós aqui temos como dano da nós aqui temos por exemplo, uh, 5k de slash de dano slash e 5k de Corazive, ok pessoal? Modos eh, mods que na minha opinião é importante para essa build aqui é o Argon Pack, que aumenta por exemplo, se eu terei este modo daqui, uh, e deixa-me cá ver uh, um modo que eu posso, se eu puser o pistol game, vocês vão ver, opa não, uh, só um minuto aqui, deixamos só fazer uma alteração, para vocês terem uma noção do que eu estou tentando dizer. Se eu fizer tirar o Argon Punch, vocês vão ver que vai diminuir muito o crossive e muito o slash. Então, este modo aqui é um, é um modo importante para aumentar o dano de tanto impacto slash isso, e perfuração, OK? E impacto também. Então, agora, pessoal, como vocês já conhecem o modo, vamos então passar à parte da ação, que eu uso que eu vou usar os os os nossos inimigos aí para fazer os testes, eu gosto de aumentar energia porque é interessante ter sempre ela disponível, e depois pessoal, eu vou deixar um aviso já para todos aqui, a partir daqui, eu daqui a uns dias sou capaz de lançar um sorteio, então fiquem atentos no canal da Gamer, ok, então olha, vamos ver o que acontece, como vocês podem ver pessoal, esse, uh, esta arma vem com, dez, uh, com pente de 10 balas ok, 10 balas, isso é claro, como vocês podem ver É só disparar essas 10 balas sempre, Como é uma arma de multi-shot É só é simplesmente carregar no pente E deixar ela esvaziar O que vocês podem ver O inimigo está afetado por slash e cruzar ao mesmo tempo E claro que mesmo se não atirar Ele vai, perder, vai começar a perder vida Então é sempre assim Como vocês podem ver se, Por exemplo, não sei se vocês perceberam pessoal Quando vocês deixam o, o ponta a bala sempre, vocês veem que a vida do inimigo corre muito rápido, é mesmo, vocês ficam sempre a ter inimigos que vai ver que isso tira muito rápido, é capaz com, essa, com este modo pessoal matar um centeno, um centeno de, da lua, ok, eu já fiz o teste e é capaz de matar o centeno da lua, é claro, dependendo do, do nível que tiver centeno, mas é capaz de matar um centeno da lua, ok pessoal, deixa-me se referir, oh, pronto, aqui é matar com a espada, mas é não, não seria um abuso, ok pessoal, este foi o vídeo de hoje e claro caso tenha gostado pessoal não se esqueça de dar o seu like, compartilhe o canal da Gamer com os amigos e se inscreva no canal se for novo inscrito ok e até o próximo vídeo pessoal.